Não sabemos se são três objetos cilíndricos iluminados ou 12 OVNIs do tipo sonda ufológica, mas até o momento as imagens permanecem sem explicação e a população aguarda esclarecimentos por parte do Pentágono. Uma dupla de investigadores japoneses receberam mensagens de relatos de manifestações perturbadoras em um apartamento de um quarto, local onde recentemente uma pessoa tirou sua própria vida. Essa pessoa morava no apartamento vizinho e não se sabe por que ele decidiu sucumbir no apartamento ao lado. Eles também receberam uma carta que dizia que ela só deveria ser aberta às uma da madrugada no apartamento. Já na porta do apartamento, eles ouviram uma voz vindo de lá de dentro, mas como? Se o local estava abandonado há quase 10 anos. É? Quando abriram a porta, viram que o apartamento estava completamente bagunçado e sujo. Em toda a casa, haviam vestígios de sal pelo chão, que parece que alguém havia espalhado no desespero para fins de purificação. No segundo andar, uma penteadeira em forma de túmulo. Na parede, várias anotações escrita coisas do tipo: Eu consigo, para se autoencorajar a fazer o que fez. Esse momento jovem diz estar ouvindo várias vozes. Agora ele irá abrir a carta que receber em sua casa. Então ele abriu e viu que estava escrito o seguinte: esta sala se tornou estigmatizada em 12 de setembro de 2021. Como você deve ter notado, ele se enforcou na maçaneta da entrada. Apenas o corpo foi retirado e o quarto continuou como estava. O corpo foi encontrado uma semana após o falecimento, mas no dia anterior do acontecimento, antes dele entrar na casa. Casa, ele ouviu uma voz vindo de dentro desta sala. Até logo, nos vemos no inferno. No vídeo que se segue, jovens tailandeses foram até uma floresta em busca de um balão que lá havia caído. Foi quando notaram uma forte luz vindo do matagal. Achando ser o balão, correram em sua direção. Quando chegaram lá, viram algo perturbador. No primeiro momento, eles acharam ser uma visão milagrosa de alguma santa, talvez a Virgem Maria. Mas ao se aproximarem, viram que era uma velha cadavérica, semelhante a uma bruxa, de joelhos totalmente imóvel e com um estranho vestido que brilhava como o sol. Eu <risos> comprei Em centro urbano você deve parar no sinal para as pessoas atravessarem a rua, mas em uma estrada escura e deserta, em zona rural, você deve parar para os espíritos atravessarem. Esses seres malignos habitam em trevas e em lugares escuros. A floresta é a casa deles. Este vídeo foi gravado em um armazém na cidade de Turabaya, Tailândia, em 2015. Vemos alguns funcionários noturnos andando enquanto gravavam suas atividades e brincadeiras, mas a alegria acabou assim que eles se depararam com algo assustador. And the man. E é aquela coisa enrolada em um tecido. Seja o que for, não estava lá há 10 minutos. Mas o que me chama a atenção é que também poderia ser alguém precisando de ajuda. Mas você teria a coragem de se aproximar para conferir? imagens registradas no Japão por um casal que adentrou num prédio abandonado para ter relações. Tudo estava indo bem, até que eles começaram a escutar sons de passos. Diante disso começaram a filmar, pois caso fossem atacados por alguém, já haveria uma prova. Mas o que eles verão fará com que seu coração saia pela boca. Sim, a câmera captou a imagem de um rosto branco, pálido e cadavérico e com a boca dilacerada. Há relatos de que o corpo do casal saiu de lá de dentro exatamente desta forma e o velório foi feito com caixão fechado. Se você encontrar flores dentro de uma garrafa na beira da estrada, ligue imediatamente para sua família, pois este será o seu último dia de vida. Neste exato momento, uma dama de vermelho que vinha em sua direção simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Em certas situações, correr é perda de tempo. É impressão minha ou um corpo caiu na frente do carro. Mais à frente o veículo perdeu o controle, caiu dentro de uma lagoa e infelizmente o cinto de segurança não quis soltar de jeito nenhum. Cinco horas mais tarde, aqui vemos um grupo de amigos caminhando próximo à mesma lagoa. Hum? Foi quando um deles faleceu em segundos e surgiu caído logo atrás. E lá estava ela, novamente a Dama de Vermelho. E como no passe de mágica, ela desapareceu e a partir daí nunca mais foi vista. Mais um caso registrado no Japão. Uma foto tirada em meio a um rio revelou a aparição de um fantasma. Para fins de investigação, foi solicitada uma cópia, mas durante o procedimento só saía uma imagem preta. Após várias tentativas, uma imagem perturbadora. Sim. Marcas de mãos ensanguentadas. Olha só o que apareceu na porta. Seria isso um aviso? Um grupo de exploradores urbanos da ilha de Java fizeram uma viagem a Chernobyl para investigar rumores de que criaturas medonhas estariam vagando pelas cidades. Chegando lá, o morador os levou até um tanque de uma antiga usina desativada, onde ele afirma ter visto um monstro entrando pela escotilha, e lá foram eles em busca da criatura. Mas essa história terá um desfecho muito triste. No espaço confinado, uma forte opressão começou a assolar os membros da equipe. E finalmente eles encontraram a criatura. E ao que tudo indica, estava em horário de almoço. E a mãe já mas mal sabiam eles que o morador já havia fechado a escutia e os trancado ali dentro, e volta e meia ele leva jovens e genus até o local para servir de alimento para a criatura. Sim, eles nunca mais saíram dali de dentro.